É, você acabou de ganhar um game contra... com a Alistar top? Eu não manjo é, de Wild mano, não sei o quão bizarro isso é. Não sei se é biz... tão bizarro quanto o... o Hobbs pegar Alistar, por exemplo. Mas você vê que esses piques diferentes sempre aparecem no top, velho? Top é... tem... É... eles pensam fora da caixinha, velho, top laner. Top é só doideira. Top pensa muito fora da caixinha, velho. Todo top laner, pode pegar aí, estatisticamente falando. E sem música hoje, tryhard? Vocês estão trollando, né? Como assim sem música? Olha uma musiquinha, um somzinho aí, ó. Oh, Vamos mijar rapidão. Depois a gente pode ver alguma coisinha. Já volto. Duas horas depois. muito fraquinho logo, precisa aprender muito ainda e sobre os treinos? Então crítico como funciona o nosso treino? Normalmente a nossa rotina começa uma hora, uma e meia, a gente começa a se reunir já, nosso bloco de screen começa às duas, e das duas vai até mais ou menos umas sete, oito horas, dependendo do de como são os jogos. São cinco jogos que a gente joga. E são sempre contra outras equipes, normalmente do CBLOL. E é basicamente isso. sendo online ou presencial. Nosso time tá treinando online. Mas tem alguns times treinando presencialmente já. Vocês vão sair nas partidas ou isso é muita informação? Rola surrender sim, mano. Quando tem os jogos paias, dependendo do time, dependendo da de como tá o jogo. Se tem jogo ainda ou não, se vale a pena treinar. Acaba rolando FF mais cedo, sim. Lissim Mid. Lissim Mid ou Graves Mid? Spy é Graves Smith, Gravesmith, velho. Acho fundamental pra quem quer evoluir no jogo e ter uma rotina. Eu acho bom você não ficar sem jogar por muito tempo. Mas eu nunca deixei de ficar muito tempo sem jogar. Perto de algum campeonato. Ou desde quando eu... Antes de entrar no competitivo mesmo. Eu jogava quase todos os dias. Pegava um tempinho ali de noite. Jogava duas, três partidas. E ficava suave. Tipo, vocês vão vir com sangue nos olhos pra esse final de semana. Pra garantir as semis. Ou vão mais pra testar comp? Cara, como esse time aqui... Tá muito tempo junto, e a gente passou por variados metas. É mais uma hora pra gente mostrar o nosso jogo mesmo, e é isso, velho. Não é igual a, sei lá, dois splits atrás, que a gente tinha coisa para testar. A gente era um time novo, era um time que não tinha usado muita coisa ainda, testado muita comp. Mas nesse time aqui que a gente tá, acho que a gente passou por uma reviravolta no meta, então a gente acabou jogando praticamente quase tudo já. Não tem muito mais isso de testar. Sacou? P-Jack perdemos? Tá de Renekton contra Riven. Free win. Na minha cabeça frio, hein. Tela! Vem A Streamer hoje, hein, velho. Tô esquecendo a tela toda hora. My bad. Viu que o Ascan vai tá liberar no eu vi, mano. E eu já vou ter que testar, uma hora ou outra. Olha o Pimpimento de novo, velho. Falando todo. Tô... É todo jogo isso aqui. Todo jogo é mesma palhaçada. Pena, pena, pena, pena. Fala dele, fala dele. Olha ele de novo Olha ele de novo. Uh. Ai, ah, um hit. Aposto que reais que o Licin vai vir me de novo, hein? Quem, quem aposta contra? Opa! Nossa, morreu o pike. Ninguém viu os belliques me explique que eu dei, fica tranquilo. Luz tá quente, tim. Ah, tamo evoluindo aí, né, velho? Buscando evolução. Nossa, agora eu vou machucar, hein, velho? Agora eu machuco na ult, velho. Pra eu subir de elo, devo ser mono ou posso continuar variando conforme o game? Se quiser subir de elo, vira mono, mano. Bem mais fácil. Porque no lance do CBLO. Calma, CBLO tá aí, rapaziada. Tem game ainda, tem game ainda. É, saúde do Lissin. sei que foi bom, Lissin. Obrigado, velho. Você é um amigo. Inimigo do Ziggs, meu amigo. Hum. Nossa, agora eu vou rasgar, moleque Vocês não tão ligado Ou tão, né? Só ver o... o Lucian do AIM no CBLO Nossa, dá muito dano agora, moleque Coitado, mesmo só cai contra você E tá perdendo, bem feito, ele só me ganca, velho Sério, esses dias eu fiquei bolado, eu acho que tá jogando solo que of stream Quando ele tá no meu time, ele não ganca mid Quando ele tá no outro, ele só me ganka, velho Sério que você parou minha ult? Uh. Oh, como que eu morri? Que isso, pô? Fala do meu lúcia. Honrar o Pijas. Acho que é a primeira vez do ano que eu tô honrando o Thank you.